E falando então no Daniel, uh, ouvi dizer que ele tinha mais uma apresentação para dar, desta vez um pouco mais uh, uma abordagem uh, em termos de software, os programas que tem usado, e, acima de tudo o uh, software uh, através de, das licenças livres, uh, que, de, que é usado e desenvolvido pelo, pelo arquivo .pt e uh, desenvolvido publicamente. estou então a palavra, Daniel. Ok, obrigado. Uh, pronto, o evento já. Já vai longo, é muito interessante, eu vou tentar ser sucinto e bastante informal. Portanto, pediram para falar acerca da importância do software livre e, e aberto no, no arquivo.pt. E é extremamente importante para começar, e, em primeiro lugar, por uma estratégia de preservação digital. Ou seja, nós obtemos a informação da internet, da web, que já vem em formatos abertos. Okay? E depois temos que guardá-la para ser preservada para o futuro e guardamos também num formato aberto e livre, que é o formato ARC, é um formato normalizado. E também, por outro lado, esta é a parte do armazenamento da informação. Portanto, temos que guardar a nossa informação em formatos abertos e livres. Mas, por outro lado, guardar só não chega. Não temos que manter a acessibilidade da informação ao longo do tempo. E para isto é preciso termos ferramentas que garantam a aquisição do, do, da informação, o seu armazenamento e o seu acesso, Uh, e estas ferramentas, este software que nós usamos, é software livre e aberto, e sempre foi desde o início, com uma única exceção, da qual eu muito me arrependo, que justamente causou o colapso total do nosso serviço. Portanto, a única vez em que eu, como gestor do serviço, na altura do projeto, um, cedi a não usar software livre e aberto vem-me a causar o colapso completo de, do serviço. Um, Fala-se em hardware e em software, mas real, realmente tudo é software, ok? Portanto, o hardware uh, tem é, camadas de software programadas a um nível mais baixo. E uh, por política interna, na altura estávamos a usar um, o software que geria o nosso hardware. Era é um software um, fechado. E proprietário, e portanto, nós estávamos, a, toda a nossa infraestrutura e todos os nossos dados estavam a ser guardados neste, neste hardware. O que aconteceu? O, ao contrário do que nós gostaríamos e do que normalmente uh, nos vendem, um, o, o hardware começou-se a, a degradar, nós pedimos assistência e a, e a assistência não apareceu. Portanto, as únicas pessoas que uh, poderiam dar assistência àquele software fechado e privado, um, era a empresa que o vendia e esta empresa não deu uh, o suporte. Apesar das nossas insistências, múltiplas insistências, nós ficámos impotentemente a ver a nossa infraestrutura toda a degradar-se até o colapso total e perda completa dos nossos dados. Muitas vezes fala-se na importância hipotética de, de usar formatos abertos e de usar software livre. É, Isto não, é, uh, não é para vos meter medo, que... Este, se vocês puserem a vossa informação em formatos fechados, não livres, provavelmente vão perdê-la. É apenas uma questão de tempo. Okay? No nosso caso, aconteceu mais rapidamente do que eu gostaria, do que eu estava à espera, devido a uma... Como é que ia é dizer isto de uma forma politicamente correta? De forma a uma prestação de serviço insuficiente relativa às nossas expectativas por parte do fornecedor. Um, mas o facto é que nós na FCCN, na altura temos, na altura e hoje temos imensos técnicos altamente qualificados, e pelo simples facto de ser um software fechado, eh, e nós não podemos fazer nada. Portanto, o único que nós podíamos fazer era telefonar, tentar marcar reuniões e, e esperar e rezar, por assim dizer, para que a nossa informação não se perdesse, que foi o que eh, aconteceu. Pronto. Lição aprendida, da pior forma: eh, todo o software, sem exceção, é aberto e livre. Um, todo o software que é usado no arquivo.pt. Nós só usamos, só integramos software externo, claro que nós não desenvolvemos tudo, se for livre e aberto, e todo o software, por sua vez, que nós desenvolvemos, também é, é livre e aberto. E eu gostava só de vos mostrar, vou partilhar aqui um ecrã, uh, porque uma coisa que nós gostaríamos e sempre incentivámos desde o início é que as pessoas ou a comunidade possa ter acesso ao nosso software. Um, deixa-me só, portanto, qualquer pessoa se for aqui ao arquivo.pt estamos aqui na, na página por aqui na página de entrada do arquivo.pt se for aqui abaixo ao nosso rodapé estão ver o meu um ecrã? Sim Daniel sim, okay, portanto, sim, se for aqui ao rodapé podem aqui ir à secção de API código aberto e entram então aqui no nosso GitHub onde nós concentramos todo o software que desenvolvemos e utilizamos. Portanto, nós temos, hum, nós temos vários repositórios, inicialmente este, o nosso software estava alojado no Google Code, depois foi migrado para o GitHub, uma vez que o Google Code desapareceu, mas vocês forem um destes repositórios que o PWA Technologies podem arrancar aqui a partir do Wiki, e no nosso Wiki temos aqui agregado, no Wiki do PWA Technologies, toda a informação de todos os projetos que nós temos. Hum, se forem aqui à nossa conta do arquivo, Podem ver que nós temos 62 repositórios, portanto, tudo, sem exceção que nós fazemos, é disponibilizado como software livre e gratuito. Portanto, qualquer pessoa pode vir aqui, uh, descarregar, editar, submeter ischios, uh, melhorar, um, portanto, toda a nossa informação é livre e, e gratuita. E um, eu gostava aqui de chamar a atenção para outro aspecto, ah, outro aspecto também importante que é uh, a questão do, do acesso dos dados propriamente ditos, ou seja, um, era, era aqui o exemplo que eu tinha uh, aberto, que é o da wikipedia.org, uh, portanto o, o facto de vocês conseguirem, ou todos nós conseguimos chegar aqui e ver por exemplo como é que era a página da wikipedia em, em 2008, aqui à distância de um clique, é algo que muitos arquivos da web não suportam, porque há algumas uh, organizações uh, restringem o acesso da informação, ou seja, a informação foi publicada inicialmente de forma uh, livre e aberta na internet, mas depois de ser arquivadas restringem o acesso à informação, esta passa a ser acessível apenas dentro das, de, das instalações das organizações que os, que os guardam. Uh, nós não concordamos com isto, achamos que o nível de acesso deve ser mantido, portanto, se a informação era pública, Uh, deve continuar uh, pública e online, deve continuar a ser pública online e nós esforçamos para que este nível de acessibilidade se mantenha para que toda a gente possa aceder a esta informação. Um aspecto muito importante é que esta informação não é nossa e nós temos uh, esta consciência, portanto a informação continua a ser de quem a produziu, nós apenas estamos a fornecer um serviço de preservação digital gratuito aos autores dos conteúdos no web. Então, para esta informação poder ser reutilizada, nós temos um conjunto de APIs e eu gostei muito da expressão que a Giovana utilizou de convergência digital, porque na realidade o sucesso da internet e da web é realmente esta convergência digital, esta interoperabilidade. Portanto, nós sempre que criamos um novo recurso, é importante que este recurso possa interagir, possa se alimentar de recursos externos e também possa contribuir para outros recursos que dele queiram beneficiar. E o arquivo.pt, de modo uh, a facilitar esta, esta interação, esta interoperabilidade, um, disponibiliza uma série de APIs, que podem ver aqui no nosso GitHub como é que se podem uh, utilizar, uh, e eu convido-vos a explorar uh, e a, a desenvolver as ferramentas que considerarem úteis para tirar partido do arquivo.pt. Por outro lado, um, o, o arquivo .pt, na sua operação eh, gera dados derivados e nós chegámos à conclusão que era importante também abrir estes dados derivados. Então temos aqui uma ligação que diz dados abertos e portanto eh, nós criamos listas, eh, por exemplo, temos aqui uma lista, esta aqui, que é uma lista de websites do Afeganistão e a queda do regime em agosto de 2021. Outra lista de documentos relacionados com a celebração dos 500 anos da viagem de Fernão Magalhães, outra da galeria de galerias e artistas que foi justamente criado na sequência daquela colaboração com a Biblioteca da Fundação Carlos Pueblan. Temos coleções de dados uh, também relacionadas com as eleições, uh, do website de investigação um, e estes conjuntos de dados abertos, estas listas, penso eu que são excelentes. Uh, recursos para, por exemplo, criar um, páginas da Wikipédia, ou para enriquecer páginas do Wikipédia com links para recursos arquivados. Um, vocês podem tentar abrir algum destes, destes recursos e podem ver que tem um conjunto de, de metadados associados, vou aqui ver se consigo rapidamente descarregar este documento, por exemplo, este, das galerias de arte. E... Um, o arquivo.pt tem muita informação e muitas vezes nós nem sabemos por onde é que devemos começar. E eu penso que estes conjuntos de dados derivados abertos podem ser bons pontos de arranque quando uma pessoa está interessada em estudar uma determinada temática em particular, como aqui neste exemplo, as galerias de arte e os artistas. Estes documentos em CSP, mesmo assim, demoram aqui um bocadinho a abrir. Portanto, se calhar convido-os a descarregar e depois a verem se tem alguma coisa... Ah, já está. Temos aqui um exemplo. Portanto, um URL que foi identificado, a classificação do URL, portanto, neste caso, uma página do Facebook, o nome do artista, o tipo de artista, neste caso, é um autor, portanto, se é um artista ou se é um, se é uma, ou se é um autor ou se é uma galeria, o link para a versão arquivada, o tipo de recolha que foi realizada e uma identificação do registro depois vocês podem explorar aqui portanto, uma série de recursos nesta área. Ou então de blogs. Temos aqui recolhas de blogs de artistas. E, portanto, este inventário pode ser extremamente interessante. Já queria aqui em qualquer coisa? Não queria, sem querer. Portanto, está aqui o link para o. o o blog do artista. Uma pessoa pode até nem estar interessada, pode estar interessada em ver os, os sites que ainda estão online e pode usar estes resultados derivados para os encontrar mais facilmente, não necessariamente para encontrar as suas versões arquivadas. Um, pronto, com, com mensagem final. Um, gostaria apenas de chamar a vossa atenção um, para terem cuidado onde guardam os vossos dados. Um, hoje em dia há muitas plataformas onde é muito fácil nós colocarmos os nossos dados, mas tenham cuidado e testem se conseguem recuperar os vossos próprios dados com facilidade. Okay? Portanto, os dados são, uh, como, vocês, como já se devem começar a perceber agora na prática, são algo extremamente valioso, mais valioso do que os computadores ou o software, os dados em si são o maior património que nós podemos ter, portanto, quando colocam os vossos dados ou quando os guardam numa plataforma externa ou num formato fechado, a probabilidade de os perderem é muito alta. Avaliem bem qual é o impacto que tem vossos perderem os vossos dados e terem partido de infraestruturas públicas e abertas, como o caso do arquivo.pt, sempre quiserem guardar alguma informação ou o Internet Archive, porque o arquivo PT é focado em dados da web, mas o Internet Archive, por exemplo, guarda também dados uh, como livros ou, ou, ou programas de computador e, e tem ferramentas muito, muito práticas para recuperar esta informação. Portanto, nós podemos guardar no Internet Archive ou no arquivo MPT, mas temos que guardar nos nossos próprios computadores, mas tenham cuidado, não deixem uh, que os vossos dados se tornem reféns de identidades externas. E pronto, é isso que eu tenho a dizer aqui do software livre e dados abertos. Obrigado.